Nós fomos acordados por esse barulhão do helicóptero da Polícia Militar. Eles vão simular um salvamento aquático aqui na Praia da Enseada. A Praia da Enseada fica aqui em São Francisco do Sul, Santa Catarina. Aí chegou o nosso vizinho. Nós de segurança. Direto aqui, ó. Não, não, não, não, não, não. Praia. Tem até um. um mergulhador ali, ó. É, correria! né? Opa! Pensei que era pra segurança aqui da camicleta, mas eu acho que não, hein? É Passeio das Crianças, rapaz. Olha lá, ó. a Criançada se organizando para dar um passeio de helicóptero. Olha o helicóptero, né? Agora é que nós vamos descobrir. Lá vem a criançada. E os bombeiros vão passear de helicóptero. Em seguida, é. o comandante da aeronave vai explicar os equipamentos que utiliza no salvamento ah, aquático o entrando em fila aí, para fazer a... o passeio o que, que então, eles falaram ali? eu estava conversando com uma das mães é um projeto que foi durante a semana toda eles fazem exercício, é das 9 às dez ou uma, uma hora e meia, mais ou menos, das horas de exercícios eles dão instruções sobre como proceder no mar Uh, onde pode, onde não pode, perto das pedras, que é perigoso, que o mar puxa. E em caso de afogamento, se tu tá no mar, qual o sinal que tu faz pro bombeiro? Porque a tendência é todo mundo abanar. Então, se tu tá dentro do mar, tu tem que fazer um sinal pro bombeiro que tu tá te afogando. Oi, Lilian! Nossa repórter no local. Do que, que se trata isso aí, amor? diz que é um projeto golfinho é feito uma vez em cada praia durante a semana as crianças têm curso orientação com os bombeiros e acho que está encerrando amanhã o projeto hoje eles vão não é surpresa não sabemos também o que vai acontecer ali e é assim depois semana que vem vai para outra praia e por aí Vou acompanhar então Vamos aqui ó Acompanhar de perto para ver o que vai acontecer com essa criançada aqui. O ah? que, que é isso aqui? Life delta, de exatamente. Por quê? O pessoal, quando vai fazer o resgate no mar, eles saltam com esse material. Bom, igual os quatro vidas. Tá? É uma aula, né? Eles estão dando para as crianças aí uma aula sobre salvamento do mar. Aí, olha só, atenção aqui, ó. Vocês estão vendo lá? E nós temos os fones de ouvido, por que a gente tem fone de ouvido aqui? Pra se comunicar. Exatamente, porque tá. tem um barulho muito grande, então a gente não consegue falar um com o outro sem ter os fones, tanto para proteger a audição, como para você poder conversar com as outras pessoas. O tio, a pode ver? Oi? A arma só pode ver assim, né? o tio não vai tirar a arma não. Ah? Ah, olha só, aqui a gente tem aqui, aqui ficam dois... Ficam dois tripulantes, geralmente um em cada lado da porta né? E quando está na patrulha, ele fica bem aqui na porta mesmo Para poder visualizar melhor né? a aí, parte da... Depois fica segurando, mas a gente pode ir Depois vocês, a gente faz umas fotos aqui a quem faz esse armamento ali, do pessoal mais, mais é, o maior, é o pessoal que está na tripulação na porta aqui né? eu, eu, Uma vez eu estava na praia. Eu, eu vi da... um cara com uma metralhadora aqui Eu estava é um com o buraco e de repente eu viu o água para Isso, e o que, que você eu fez na loja? Não pode se aproximar, né? Porque ela tá tá vai fazer com faz de uma, de de uma curva, dá os comandos principais Essa alavanca vai subir e descer, certo? E os pedais lá faz o helicóptero girar pra, pra, pra direita ou pra esquerda, beleza? O outro lado tá é vazio. Aí ali nós temos todos Eu os comandos do helicóptero. Cuida o dedinho ali, cuida o dedinho na porta. Tira o dedinho. Tem Aí já Olá, Olá, Vamos lá, rapaziada, aqui do tem... lado. Vale, deixa vamos, eu te se aproximar aqui, só um minutinho, deixa eu te passar aqui Aí o horário da foto Muito atentinho, moça Lucas, essa conversa Aqui no outro lado do helicóptero Vocês percebem que nós também temos os mesmos comandos Ou seja, tanto Quem está na pota esquerda pota ou na direita Pode militária. pilotar Isso aqui é tipo uma antena Murilo, Murilo, Murilo Atenção aqui agora aqui, aqui Presta atenção ali, ó Vem cá Explicando Vamos lá, reúne aqui Vocês estão percebendo Olha só a altura que está de vocês Essa parte do helicóptero Isso aqui é o rotor de cauda Essa é uma parte perigosa da aeronave Tanto é que tem aqui o aviso de perigo Por quê? Se... Isso O que acontece? Exatamente, então se você Chega por trás do helicóptero e não percebe que isso aqui vai estar girando muito rápido, o que, que vai acontecer? Vai acontecer um acidente, né? Então é importante nunca deixar, somente quem se aproximar, que nunca venha pela parte de trás do helicóptero, porque essa é uma área de risco, é uma área perigosa. Tranquilo? Então, o, meu pai, mais o meu pai é cimentar Esse é, é, é o material composto e aqui é um metal que faz a parte, que é a parte mais que vai entrar em contato com o ar E esse daqui! É a parte de metal também. É, é, também. É Mas partes da, dele são a prova é de balão. É o que é parte da cabine. Só? Então, olha só, então o que, que eu faço aqui? Ó? Eu nunca toco aonde? E nunca me aproximo da parte de trás do helicóptero, okay, não baixo, passo por baixo, baixo venho, braço, e por não fico baixo. mexendo nas antenas. Tá certo isso? isso aqui gira, né? Não, isso aqui fica no ah, O que vai, vai mexer ali que você vai ver é aquela vou parte de trás. Nossa, não pode ir mais, meu. Esse aqui não é que nem o um avião. Vamos seguir eles aqui não é a luz. Ah, Lembram que vocês já viram um cesto quando ele fica calma. pendurado para pegar, pra ah, pegar sim. pessoas? Sim, sim. Então, que nem lá, na lama lá do... Isso, lá embrumadinho é? né? Isso aqui chama-se cargo ruco, tá? Calma aí. Cuidado aí. Silêncio! Opa, calma. Vamos lá, guarda-vida disciplinado. Não esqueçam disso. Olha aí, ó. Então ali vai pendurado, chama-se aquele cesto, então quando é mais de, são duas, três pessoas que estão se afogando a gente usa esse equipamento para ir lá e resgatar essas pessoas e ele é conectado ali naquele gancho Mas é só o helicóptero de vocês, da polícia mesmo? Como é, você, como é você? Esse, bombeiro, esse é, também tem o helicóptero da polícia e do bombeiro aqui nessa nossa região quem trabalha no resgate é o helicóptero da polícia Lá, mais pro lado de Camboriú, por exemplo, é, navegantes, aí tem um helicóptero do bombeiro lá. Então, dependendo da, da, da região do nosso estado, tem um helicóptero de alguma bombeira ou polícia que faz. Eu já vi, é, quando eu tava na praia, eu já vi os caras pedindo a mais mas vamos desistir assim. Caio! Ah, tá, vamos lá. Pô, é, quando o cara vai, quando o policial fica no helicóptero, ele sempre tem que estar tá o quê? Com um o cinto de segurança, tá? Que então, nem Exatamente, então vocês estão vendo que nós temos cintos de segurança onde eles são, ficam presos. Eles não fazem esse nosso salvamento. Não é não. Olha só como é que funciona. Como é que funciona o um resgate? Vamos lá. Uma pessoa está se afogando. Vai acontecer o quê? A gente verificou essa pessoa se afogando. Então o helicóptero vai se aproximar dessa pessoa. O tripulante que tá aqui, ele vai pular vai pular no mar, tem o outro. Ele vai cair no raso. Ter... Não, a gente, vai... a gente vai ter a técnica Para fazer isso. Aí tá? ter... Aqui não precisa fazer o rapel, a gente vai ficar bem perto da água. Vocês vão ver, a gente vai fazer isso depois aqui pra vocês verem. Mas aí foi. I'm good. A pessoa se afogando, e aí a gente vai deslocar até aquele ponto do resgate, vai lançar o um tripulante e vai fazer o um resgate até a praia, usando o sling, aquele cabo que é uma alça. Que vai ser a vítima, que vai ser a vítima. Pra ver, tirar foto. Aí em, seguida, aí em seguida, aqui nós já vamos decolar para retornar. Aí né? ó, então, aproveitar. É isso aí, povo! Da camicleta, gostaram? O que as meninas acharam aqui? De maneira sensacional! Fala aí, Hã? cheia de areia, mas muito bacana! E aí, moleque? Muito bacana, muito bacana o projeto é? deles. Ah, valeu, hein? Lá a Grisada tá entusiasmada lá embaixo.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 pro bombeiro, porque a tendência é todo mundo abanar então se tu tá dentro do mar, tu tem que fazer um sinal pro bombeiro que tu tá te afogando e não, porque se não qual confunde qual é o sinal, qual é o sinal? então faz esse sinal, só levanta os braços assim ah, que legal, banar, não abanar, eles ficam confusos, né? aham uhum. então assim, e hoje, agora eles vão pra lá, pros bombeiros então repete o sinal aí, repete, sinal de socorro no mar assim, ou o braço levantado, abanar, confunde abanar não, confunde eu só. E outra coisa, hoje agora, hoje é quinta-feira, eles vão fazer agora, vão lá para os bombeiros, vão fazer um lanche de comer frutas e amanhã. Que bacana! E amanhã ah. vai ter o encerramento deles com um passeio lá dentro do mar, com aquele navio que está parado lá, Não, aquele vermelho filma, lá. Ah tá, o tá, vermelhinho lá. É, e durante essa semana também uma coisa foi que a mãe disse, que foi muito bacana, que eles estavam tendo instruções na beira da praia. E de repente, sem ninguém ter avisado, eles simularam que tinha alguém se afogando. Sim. No meio da instrução bagurizada da ali da praia. Aí o bombeiro entrou lá dentro, tirou a pessoa, aí já fez aquele tumulto, né? Das pessoas todas curiosas. Sim. Aí o bombeiro, eles tiraram, salva a vida, tiraram a pessoa, fizeram lá, simularam, fizeram massagem. Okay. E aí depois eles disseram, pessoal, isso é só uma simulação. Hum. Aí todo mundo é. Ah! Muito bacana o projeto. Muito legal mesmo. Parabéns aos, aos corpos de bombeiros e à polícia militar, né? É. Isso aí é em janeiro, durante as férias da Gurizada. É uma semana em cada praia. Daqui eles vão, acho que pra Ubatuba, se eu não me engano. Eu sei que é uma semana em cada praia. Que legal. Muito. Olha a situação do camarame, né, mano Aqui, ó. Não ah. sei se dá pra ver aí, ó. Ai, o homem Tô virou cheio de areia. <risos> o homem Ai, virou croquete. <risos> Eu não ir para nada